Pesquisadores do Pará estão estudando o papel das abelhas nativas na produção de açaí. As palmeiras estão produzindo bem mais com a ajuda dessas abelhinhas sem ferrão. O solo do Pará é bom para dar açaí. O estado é responsável por cerca de 90% da produção nacional, de acordo com os dados mais recentes do IBGE. O fruto movimenta a economia local, e o valor do açaí é mesmo muito alto na economia e na vida dos paraenses. Também sempre fui muito apaixonado por açaí. Qual é o paraense que não é apaixonado por açaí? Eu acredito que não tenho, Eu não conheço, pelo menos, né? O Fernando tem um açaizal em Terra Firme no município de Santa Bárbara do Pará, na região metropolitana de Belém. São 12 hectares dedicados ao plantio para comercialização. Com o tempo, alguns colaboradores foram chegando. Eu andava, pela, como eu sempre ando pela, pela plantação, e observava uma quantidade de insetos, principalmente de abelhas, muito grande visitando os cachos. Algumas abelhas visitavam mais os cachos, tanto das flores macho quanto das flores fêmeas. O açaizeiro necessita da chamada polinização cruzada, ou seja, precisa de um agente polinizador para fazer o transporte de pólen de uma tolceira a outra, potencializando a produção. É aí que entram em cena as abelhas. Há seis anos, pesquisadores da Embrapa, aqui no Pará, estudam a participação de abelhas na polinização dos açaizais. Eles perceberam que as espécies nativas podem carregar até oito vezes mais pólen do que outros insetos, como vespas, moscas e formigas. Com isso, as abelhas se tornam responsáveis por 90% do serviço de polinização das flores da palmeira. São cerca de 100 insetos que são considerados os polinizadores potenciais do açaizeiro E desses 100 insetos, 50% são abelhas nativas. E por que, que as abelhas são mais importantes na polinização se elas são apenas a metade? Porque as abelhas elas têm na sua característica, no seu corpo, pelos que fazem com que o pólen tenha uma aderência maior. Então, o corpo das abelhas e o comportamento das abelhas é muito mais adaptado para a coleta de recursos florais nas flores e transporte de pólen. De acordo com a Embrapa, apenas no Pará existem mais de 100 espécies de abelhas nativas, sem ferrão, que podem ajudar no processo de polinização dos açaizeiros. Nessa área da propriedade do Fernando, improdutiva anos atrás, algumas abelhas são manejadas. É o caso da abelha canudo. O critério mais importante da escolha dessa espécie é ser uma abelha pequena, porque a gente conseguiu avaliar que as abelhas pequenas né, elas têm mais compatibilidade com o tamanho da flor do açaí. Uma das principais vantagens desse processo está no fruto. Mesmo na entre safra, o cacho polinizado pelas abelhas nativas fica assim, cheio de açaí. Não há dúvida nenhuma que o aumento da produção é significativo. De uma forma geral, na produção de frutos, a gente teve um resultado, considerando toda a propriedade, em torno de 30%. Mas nessa área em específico, em torno de 80%. Ou seja, essa área quase que dobrou a produção. De acordo com os pesquisadores, para a eficiência da polinização, é importante que os produtores restaurem ou conservem áreas de vegetação próximas aos açaizais. Essa conservação e manutenção das áreas de florestas é fundamental para manter a população dos insetos polinizadores, que vão polinizar o açaizeiro e oferecer essa maravilha de produção de fruto, né, que é o nosso açaí. As abelhas canudo mais importantes para a polinização do açaizeiro são a arapuá e a olho de vidro.